bom dia a todos, né? Obrigado a cada um de vocês que estão aqui, a imprensa, aqui a, a equipe do Coronel Arda, aqui presente as autoridades, a equipe da saúde, né? que há pouco tempo já chegamos na conversa aqui, a gente é muito satisfeito com o trabalho. E hoje é um dia muito feliz para nós, né? porque é uma esperança renovada. É, com a chegada dessas primeiras doses de vacina e vamos continuar fazendo esse pedido, esse trabalho para que o Governo do Estado é, envie mais vacina para nós, que venha aqui para todo o nosso Brasil, né? É, que consiga produzir quanto mais rápido aí, o maior número de vacinas necessário e que venha também aqui para a nossa cidade para atender a nossa população. Né? É, recentemente também eu passei por, por, por esse vírus, né, é, contraí, é, por testado positivo com a Covid. A gente sabe que é uma situação muito difícil. É, temos companheiros daqui da nossa cidade que estão na UTI. Infelizmente, quando é, a gente tem algum problema, e somado com, com, é, com esse problema, se agrava, né, nós sabemos disso, é, e, e com isso Além da chegada da, da vacina Nós pedimos né, Para a população Que tome cuidado Porque nós temos aí uma prova é, De Natal Final de ano Começo de ano, onde nós tivemos aglomerações Bastante festa A gente vê que o, o nível é, Se elevou né, Foi lá em cima Graças a Deus ontem nós tivemos um moletim, né Que já Deu uma caída no número de suspeitas, né? Então a gente fica contente com isso. É um sinal que a população já está se cuidando, né? Tomando a, as prevenções, obedecendo os protocolos, né? Da forma que, que a organização meditérnica tem que ser. Então com isso acredito que se Deus quiser agora a gente vai né, ter essa baixa. E chega a vacina aí para somar com isso. Mas enquanto chega as primeiras doses, é a maioria então que não vai ser vacinada e os que vai também, lógico, tem que ter todos os cuidados, né? E aí a gente fica muito satisfeito porque já dá um amparo, né? uma segurança para as pessoas que estão na linha de frente, cuidando a saúde da saúde da nossa população. Então eu fico muito feliz com isso, né? Que a, que as pessoas que estão aí cuidando da saúde na linha de frente tenham uma segurança maior para si próprio, para a sua família. Então é muito gratificante, é um dia muito feliz para nós, pelo menos para esse início aí, é, com essa esperança renovada aí para todo o Brasil, para a nossa cidade, para o mundo todo. Obrigado a todos. Lembrando que, é, mesmo tomando a vacina, os, continuados, os cuidados devem ser continuados, a população ainda deve manter os cuidados é, orientados, porque nós ainda temos, é, para a imunização, tem que ser tomada a segunda dose. Então, muitas pessoas vão tomar a primeira e permanecer em torno de 15 dias para vir a segunda dose, manter os cuidados para que a gente consiga até chegar à imunização total, é, redobrar esses cuidados. Então, é um apelo que a gente está fazendo a todos, de forma individual, a se cuidar até que todos estejam imunizados. Então, é, gostaria só de, então, agradecer a todos, né, principalmente os nossos profissionais da linha de frente, que prontamente, assim que fizemos esse convite né, para as enfermeiras que estão na linha de frente e para a doutora Luana... Todos se colocaram à disposição para estar nesse momento aqui, para a gente poder gravar esse momento, registrar esse momento tão importante, um momento, assim como é, o prefeito falou, o, o secretário falou, um momento de esperança, que traz esperança para as nossas vidas, esperança para nossa população. Estou é, aqui com a enfermeira de linha de frente desde o início, foi né, braço direito a equipe dos síndromes gripais, a gente tá, toda a luta que eles já passaram. É emocionante ver o quanto que já evoluiu e o quanto que vem evoluindo nos atendimentos, é, com a doutora, a, a enfermeira Noeli, né, acho que eu só falei o nome, a doutora Luana também, desde o início, né, doutora, na linha de frente, auxiliando a Secretaria de Saúde, e todos os pacientes com muita humanização, com muita atenção, cuidado, e representando as enfermeiras das unidades de saúde, unidades básicas de saúde, a enfermeira Nádia, que também vai receber a vacina hoje, nesse dia. Muita gratidão por todos vocês por estarem aqui junto conosco, enfermeira Lígia, enfermeira Celiane e enfermeira Gisele que hoje vão iniciar com as equipes volantes que estarão indo para as unidades para vacinar os nossos profissionais. Podemos começar então. Primeira vacina. Ninguém vai chorar, hein? De emoção. Premiado. É. é. é. é. é. é. para Faz né? Para mais conforto, né? Faz mais conforto, Não, Não. Obrigado. Aí vai pagar os pais com não volta agora. <risos> Então, vaccines querem dar para tirar Prefeito Chico Gamba, é, o senhor está feliz com, o, com esse início da vacinação em Alta Floresta? Ah sim, muito feliz. Né? É, como disse, é uma esperança renovada né, para a nossa população, para o nosso Brasil, para o nosso estado, não é diferente aqui na nossa cidade. Estou é, muito feliz que hoje é, chegou um pouco da moda para vacinar, pelo menos as pessoas que estão na linha de frente, cuidando da nossa saúde. É, então, é, então, é uma, uma esperança é, renovada na é, é, nossa cidade, tá mas enquanto isolamento, é, não chega a vacina é, para toda a população, tá a melhor a maneira é a, a gente se prevenir. Né? E nós cidade, temos aí uma é, prova que, com a gente é, vai estar é, aqui festa, um Natal, aqui, Natal, é, Natal, final de Ano, começo de Ano, teve um pico na Covid, subiu o número. E, então é uma prova aí que o cuidado é, protege muito né? Então devemos atender protocolo, protocolo, protocolos Descuidado, peço para a população que esteja um pouco de paciência Começou a chegar a vacina, E aí tendo a vacina é, a gente consegue então voltar à normalidade Ter essa prevenção é, do Covid e voltar a essa normalidade Prefeito, está tudo bem? Tudo bem, graças a Deus Bom dia, prefeito Vamos falar ao vivo, prefeito Bom dia, bom dia, bom dia todo, né, é, passei também, né, contraí esse vírus, é, passei por uma situação, a gente sabe que é uma situação de senti isso -se no pé, como eu estava falando aqui, é, temos aí uma esperança renovada. É, chegando a vacina, graças a Deus, é, as pessoas que estão na linha de frente é, vão ser vacinadas. Isso dá uma segurança a si própria, uma segurança é, para as famílias, uma segurança para pessoa, as pessoas que estão sendo atendidas é, por esses profissionais da saúde. E pedir para a nossa população que seja um pouco de paciência. É, a melhor maneira, por enquanto, de se prevenir... É, a gente ter os cuidados Obedecer os protocolos Nós temos aí uma prova Que tivemos aí Natal, final de ano Começo de ano, tivemos um pico Desse né? é, vírus aí. É, graças a Deus Ontem viu o boletim Já baixou um pouco o número de suspeitas Então está aí uma prova que os cuidados Funcionam Enquanto não chega a vacina para a totalidade Da população É muito, muito <risos> importante Que tenha esse cuidado Temos aí é, várias pessoas queridas que perdemos aqui na nossa cidade. É, temos companheiros aí que estão na UTI. Então devemos ter aí o máximo de cuidado, ter essa paciência aí, para que logo, se Deus quiser, é, iremos né, ainda cobrar o governo do Estado sempre. E torcer... Sobre isso, prefeito, me desculpa. A população quer saber, 461 doses agora, e a segunda não vai dar nem para vacinar os profissionais da saúde. Para a população, o que o senhor Já está achando, que quando é a perspectiva para chegar a essas doses? Olha, a gente vai, não temos muita informação, mas é, como disse, a gente está é, cobrando o Governo do Estado para que acelere, para que faça essa busca aí, para que a gente, então, esteja é, o maior número de atendimento da nossa população, né? Mas estamos felizes aí, porque é um começo, né, se já veio essas primeiras doses, já abriu o caminho para vir outras, e vamos continuar fazendo essa cobrança aí para que venha mais dose aí para que a gente comece a proteger, pelo menos aquelas pessoas que têm um risco maior, né? Que as pessoas que estão na linha de frente, os idosos, as pessoas que têm algum problema já, que seja que aí a gente é, comece a prevenir as pessoas que já têm algum tipo de problema para que... Ele não seja atacado por esse lugar. Obrigado, prefeito. Prefeito, existe, existe alguma lista de pessoas do quadro administrativo que também vai receber a vacina ou vai ser respeitado apenas aquela, o critério dos profissionais da saúde e das pessoas mais idosas? Não, vai ser respeitado aquele critério, né? da forma que vem para ser seguido, vai ser respeitado sim. Muito obrigado, prefeito. Muito bem, nós estamos ao vivo aqui, como vocês podem ver, diretamente da Secretaria Municipal de Saúde de Alta Floresta para registrar esse momento histórico, onde temos as primeiras três pessoas, três mulheres da área da saúde que foram as contempladas com a primeira vacina a ser aplicada na cidade de Alta Floresta. Em breve traremos mais informações sobre todos os detalhes dessa Vacinação iniciada no município de Alta Floresta.